Eu gostaria de pedir a vocês, inscritos nesse canal, que fizessem um teste disponível na internet, chamado Diagrama de Nolan. Ele vai lhes dizer se você é estatista ou libertário, por exemplo. Então isso aí vai ajudar a definir, principalmente, a tendência a você concordar ou discordar das minhas ideias. Né? Já adiantando, como a maioria sabe, eu sou libertário. E não tem problema nenhum você discordar. O canal está sempre aberto a críticas, a... A vídeo-respostas, a, a discordâncias, não tem problema. Outro teste que, que é possível ser feito, se você não gostar do, do diagrama de Nolan, é um da Veja Politicômetro. É um pouco mais extenso, mas é interessante também. E tem um mais antigo chamado The Political Compass. Então, só que esse é em inglês. Então, para quem quiser, né, faça aí um dos três, ou, ou de preferência o diagrama de Nolan, que é mais rápido, e depois coloque o resultado aqui embaixo. O ideal é que todo candidato à política fosse obrigado a fazer pelo menos o diagrama de Nolan e o resultado ficasse disponível, por exemplo, no site do TSE. Então, eu estou à procura de candidatos libertários, até agora eu só conheço dois candidatos que são realmente libertários. Eu gostaria que, se você for candidato, fizesse o teste né, e simplesmente é, mostrasse o resultado. É claro, né? Como confiar em políticos? Será que eles vão mentir ou passariam a mentir até num teste desses? Aí seria de lascar, mas assumindo que a pessoa responda realmente o que ela pensa, dá para ter uma ideia de, da posição política dela e aí você poderia definir melhor em quem votar do que simplesmente ficar decidindo se você vota entre uma bunda ou um palhaço.